ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então a pedido da sônia de oliveira ela pediu pra mim fazer o ponto tá que é do vestido Antônia da vanessa montoro tá então eu vou passar pra vocês daqui até aqui nessa parte aqui tá bom então é esse vestido começa por aqui ó abaixo do busto tá então para vocês fazerem o vestido vocês têm que medir o busto tá bom então para começar eu vou fazer aqui meu nozinho inicial tá e vou fazer aqui ó 1 2 3 4 correntinhas duas lançadas eu venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto duplo: uma duas, três, quatro correntinhas duas laçadas. Se você quiser pegar aqui na correntinha, tudo bem, tá? Mas eu gosto de pegar aqui, ó, as duas laçadinhas aqui e faço aqui um ponto alto duplo, um dois, três, quatro correntinhas, duas laçadas, pego aqui as duas cordinhas e faço um ponto alto duplo, tá? Então é desta forma que você vai fazer, tá bom? Do tamanho do seu busto, na medida certinha para qualquer tamanho, tá? E chegando aqui no final você vai prender com um ponto baixíssimo. Então, feito aqui as argolinhas necessárias, tá? Eu venho aqui no último e fecho aqui com um ponto baixíssimo, ok? Eu vou entrar aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer mais dois pontos altos uma correntinha aqui na próxima argolinha mais um grupinho de três pontos altos uma correntinha de separação no próximo eu vou repetir então é assim que eu vou seguir fazendo tá aqui é a primeira carreira tá bom então aqui na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixo ok uma duas três correntinhas aqui nesse espaço eu vou fazer meu grupinho de três pontos altos uma correntinha no espaço novamente o grupinho de três pontos altos e é assim que eu vou seguir fazendo essa segunda carreira Então chegando aqui eu faço uma correntinha e aqui eu faço um ponto baixíssimo tá então a terceira carreira é somente de pontos altos um ponto alto para cada ponto tá então aqui no grupinho um ponto alto em cada ponto alto da carreira anterior aqui no espaço um ponto alto aqui novamente no grupinho um ponto alto para cada ponto aqui tá e aqui no espaço um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo tá bom carreira 4 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo aqui no seguinte um ponto baixo e é assim que eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto ok carreira 51 2 3 4 5 6 correntinhas. Dou uma laçada. 1 2 3 4. Aqui na quarta correntinha, tá? Agora se você contar aqui de baixo para cima, é na terceira, tá bom? Então aqui eu vou fazer assim, vou puxar uma vez aqui no mesmo lugar, vou puxar mais uma vez aqui, duas vezes. Ok, dou uma laçada, aí eu vou pular um, dois, três, aqui na quarta vou puxar uma vez, duas e três. Esse daqui eu vou puxar três vezes, os demais eu vou puxar apenas duas vezes, tá? Depois eu explico por quê. Aqui eu vou arrematar todos. E faço uma correntinha para prender, ok? Uma, duas, três correntinhas. Aqui na segunda correntinha, vou puxar uma vez e aqui novamente, duas vezes. Arremato e faço uma correntinha para prender, pulo um, dois, três aqui no quarto um ponto alto, ok? Agora é só repetir uma, duas, três correntinhas aqui na primeira, puxa uma vez e novamente duas vezes, dou uma laçada, pulo um, dois, três, aqui no quarto vou puxar uma, duas e três Aqui eu vou arrematar todos e faço uma correntinha para prender. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na segunda correntinha, puxo uma vez. E novamente, mais uma vez. Arremato todos. Uma correntinha para prender. Uma, duas, três. Aqui na quarta, um ponto alto. Ok, então é assim que eu vou seguir fazendo, bom, aqui na minha amostra tá faltou mais uma roelinha, tá? Porque não pode terminar assim, ok? Teria que terminar fazendo assim dessa forma mais essa bolinha para emendar aqui, tá? Para ficar certinho, tá bom? Mas não tudo bem então agora eu vou fazer a carreira número 6 vou virar aqui tá vou dar uma laçada vou pegar aqui embaixo nesse primeiro ponto aqui ó tá nesse mesmo lugar onde eu fiz esse ponto aqui tá bom então aqui eu vou fazer um ponto alto ok aqui no ponto seguinte mais um ponto alto aqui dois aqui três e aqui quatro pontos ok faço uma correntinha vou pular aqui vou aqui no seguinte e vou fazer mais três pontos altos um aqui dois e três uma correntinha pulo aqui vem aqui no seguinte e faço novamente meu grupinho de três pontos altos aqui, uma correntinha, pulo um aqui no seguinte, eu faço mais três pontos altos. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá bom? Esta carreira até o final. Então, aqui ó, deu certinho, tá vendo? Ó, então eu venho aqui. E faço um ponto baixíssimo, então aqui ficaria certinho se eu fosse fazer três pontos e uma correntinha, três pontos e uma correntinha, mas só que aqui no começo comecei assim com quatro, tá? E sem a correntinha, tá bom? Então agora eu vou fazer a próxima carreira que vai ser assim: uma, duas, três correntinhas. Vou virar meu trabalho novamente para o lado direito, tá? Então, aqui eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto seguinte e vou fazer um ponto alto. Aqui no seguinte, meu segundo ponto alto e aqui meu terceiro ponto alto. OK? Então aqui eu vou prender agora, tá? Então vou dar uma laçada, vou pegar aqui no meio da bolinha, bem no meio da bolinha, tá? e naquele espaço de uma correntinha aqui ok aqui eu vou puxar uma vez e vou puxar novamente duas vezes e novamente três vezes arremato todos e aqui no ponto seguinte eu faço um ponto alto aqui no seguinte mais um ponto alto e aqui no seguinte mais um ponto alto tá então aqui eu já aprendi ok então é o seguinte esse daqui do meio eu tô fazendo com três lançadinhas porque quando eu fiz com dois eu fiz uma amostra que não ficou legal tá ele ficou meio é meio que murcha uma florzinha meia murcha sabe então, aqui nas laterais fica legal com duas laçadinhas, tá bom? Porque tem as correntinhas aqui para ajudar, tá? Mas aqui você faz três laçadinhas, que fica bem melhor a florzinha, tá bom? Ela fica mais bonitinha, tá? Então aqui, ó, no ponto seguinte, eu vou pegar o um ponto alto aqui em relevo, tá? Assim, pela frente. E faço aqui um ponto alto então aqui no ponto alto eu faço três pontos altos aqui um no seguinte dois e aqui no seguinte três tá então agora eu vou prender novamente a florzinha então dou uma laçada pego aqui no meio da florzinha e aqui atrás no espaço de uma correntinha ok Vou puxar uma vez, aqui duas e três vezes. Arremato todos aqui, ok? E faço aqui meus três pontos altos. Um, dois, e três. E aqui o próximo, eu pego o ponto alto em relevo ok e assim que eu vou seguir fazendo e olha só como vai ficando tá ficando bem bonitinho né então aqui eu fiz uma mostra maior e é o seguinte na carreira 7 você vai fazer um ponto alto para cada ponto tá bom? então aqui eu vou explicar uma coisa para vocês nessa minha mostra ela ficou um pouquinho diferente eu teria que começar Daqui tá? Mas como não dá, eu vou fazer assim, ó. Eu vou caminhar. Então, se caso no seu acontecer isso, eu já passo aqui pra vocês como vocês podem estar fazendo, tá? Então, aqui eu vou contar desse ponto alto aqui, ó. Esse ponto alto que está em relevo, tá? Então, aqui eu faço ponto alto em relevo, conto um, dois, três. aqui no quarto eu faço a florzinha. Né, então aqui eu tenho que caminhar. Então aqui eu vou caminhar uma vez, vou caminhar duas, caminhar três vezes, tá? Então é daqui que eu vou fazer a florzinha. Para eu fazer a florzinha daqui, eu preciso fazer apenas uma bolinha. Eu vou fazer aqui uma correntinha e vou puxar aqui. Eu vou dar uma laçada e vou contar um. Dois e três arremato e faço uma correntinha para prender, uma, duas, três correntinhas aqui na segunda correntinha, puxo uma vez e duas vezes arremato e faço uma correntinha tá, pulo um, dois, três aqui no quarto, ó. Bem, aqui, eu faço meu ponto alto, tá bom? Aí, eu começo tudo novamente. Uma, duas, três correntinhas, aqui na primeira, puxo uma vez, duas, dou uma laçada, pulo um, dois, três, aqui no quarto, puxo uma vez, dois. E três, arremato todos e arremato uma, duas, três correntinhas aqui na segunda correntinha. Puxo uma vez, duas, arremato e arremato. Tá, pulo um, dois, três aqui no quarto. Um ponto alto, ok. Depois, as demais carreiras vocês já sabem. Tá, na próxima é fazer o bloquinho de três aqui virando a peça ao contrário tá e assim por diante tá bom bom se vocês deixarem bastante curtidas pra mim eu passo pra vocês aqui como fazer a saia tá bom então deixa bastante like aí pra mim para ajudar o meu canal ok então é isso gente se vocês tiverem mais algum pedido é só mandar por e mail que estarei né fazendo pra vocês Ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe meu joinha, bastante joinha, e até a próxima. Fica com Deus. Tchau!